E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá amiga, olá amigo. 6 e 14 da manhã desta terça-feira, inverno chega. Ele que já deu as caras antes no outono e é capaz até que não se repitam no inverno as temperaturas que aconteceram em maio, as mais baixas há mais de 30 anos em São Paulo Situação de instabilidade longe de acontecer, tempo de sol, elevação das temperaturas um calorzinho até neste primeiro dia do inverno Tem o solstício de inverno, o dia é mais curto, as noites são mais longas hoje o dia mais curto da estação e a noite mais longa também O frio vem com o anoitecer, embora aqueça um pouco mais 24 graus no litoral. Rapidamente depois do pôr do sol vem o frio e com ele a necessidade de agasalhos e cobertores. Também no interior que vai ter calor de 27 graus a 28 hoje quase 30 na divisa de Minas Gerais. Capital com 26 a 27 graus. Tempo de sol. Tempo bom em todo o Estado de São Paulo. Friozinho durante as noites e madrugadas. O inverno chegou na folhinha porque faz tempo que ele está aí. Um abraço a todos! O aumento tempo!